E os bravos, vocês têm esse conhecimento? Têm os criadores que, que produzem os mosquitos, que transmitem a malária. Talvez o doutor vai ajudar nós para pedir o material. Tem que mandar o um material suficiente, não é duas caixas de, mal, de lâminas. Duas caixas de lâminas não dá para cuidar da saúde. Não dá para controlar a malária. Tem que mandar a boa quantidade de...